Pois é, uma operação da Polícia Rodoviária Federal na BR-060 entre Goiânia e Brasília flagrou motoristas que usam a rodovia como pista de corrida. O limite de velocidade lá no trecho é de 110 km por hora, mas teve motorista voando a mais de 200 km por hora. A roupa é de piloto de corrida. A rodovia é usada como pista de prova para testar os limites das motos. E não é qualquer moto. São as mais caras e potentes. Esta aqui é considerada a mais rápida do mundo. Mas na rodovia é proibido fazer racha e passar do limite de velocidade de 110 km por hora. Mesmo assim, os motociclistas desafiam a fiscalização. O Bruno acabou caindo na blitz da Polícia Rodoviária Federal. Eu, inclusive aqui eu estava devagar, mas eu gosto de correr. Por isso que eu não gosto de vir para cá. Eu gosto de ir para outros lugares que, que dá para correr, entendeu? A moto dele e várias outras foram apreendidas porque, segundo a PRF, tinham uma adulteração para despistar o radar. Colocam um dispositivo móvel que permite a movimentação da placa. Então, quando eles vão para locais onde eles vão exceder velocidade, cometer algumas infrações, eles, com a ferramenta simples, levantam a placa e colocam na posição onde não é possível fazer a leitura pelos nossos radares. Esta foi a nona operação realizada na BR-060 entre Goiânia e Brasília justamente para coibir esse tipo de prática. Teve motociclista flagrado a 196 km por hora. Este pilotava a moto a 212 km por hora. Não fala nada não? Quem estava numa velocidade superior a 50% ao limite da rodovia, portanto a mais de 165 km por hora, ganhou multa de 574 reais. A moto, a adrenalina é uma coisa fora de sério, mas uma coisa. quem gosta de motociclismo é uma coisa assim sem, sem base. Além da multa, o motociclista pode responder a processos na justiça em duas situações quando é flagrado numa uma velocidade 50% superior ao limite da pista e também quando é pego fazendo racha. Nesse caso, a moto é apreendida e ele pode pegar até três anos de detenção. A polícia entende que somente assim pode mudar esse comportamento, já que só a multa para quem tem muito dinheiro não faz diferença. O perigo do excesso de velocidade todos conhecem. Murilo sentiu na pele o que é sofrer um acidente de moto. Ele foi parado na Blitz apenas para a checagem de documentos e contou a própria história, dos tempos em que gostava de correr. O trabalho que me deu, a preocupação de perder o braço, nunca me fez esquecer isso aí. Então eu gosto muito de moto, mas eu tenho muito medo também. Tá vendo? Pois é, eles brincam com a própria vida e com a vida dos motoristas que passam pela rodovia. E que bom que fizeram essa operação, já não era sem tempo de fazer isso, porque a gente vem mostrando essa farra que acontece ali na BR-060 há muito tempo aqui no Bom Dia Goiás, com vídeo de telespectador, tem sido uma situação que precisava mesmo de fiscalização. O último flagrante foi 226 km por hora, salvo lá na moto. Um absurdo. Nessa mesma operação realizada no fim de semana, a PRF fiscalizou outras irregularidades, além do excesso de velocidade. A repórter Renata Costa, ela está na BR-060. Renata, bom dia para você. Quais foram as outras irregularidades e quais as penas aí para os motociclistas e motoristas? Bom dia. Oi, Thaís, muito bom dia, bom dia para todo mundo aí de casa que está assistindo. Bom dia, Goiás. A gente está aqui ao lado da BR-153. Olha, muita gente foi autuada esse fim de semana. São 652 autuações entre motoristas e motociclistas. E respondendo também a sua pergunta a respeito de prisões, por exemplo. Na verdade, os motociclistas que foram apanhados com uma velocidade aí acima de 50% daquela média permitida, esses motoristas tiveram que assinar um termo 50%. De ocorrência. Antes isso era feito e a pessoa era levada lá para um distrito policial, para uma delegacia, para que esse boletim fosse registrado. Agora a própria Polícia Rodoviária Federal, e eu estou aqui com o inspetor Neilton Moraes, pode fazer isso à margem da rodovia mesmo. Então foram cinco pessoas nessas condições, né, inspetor? Isso é um agravante, porque eles vão responder a uma conduta criminosa. Olha, é verdade. E é uma ferramenta nova que a polícia tem exatamente para coibirmos esse ato ilícito, essa coisa errada, essa coisa feia que muitos motociclistas estão tendo. Você conduzir uma motocicleta uma semana atrás, ter uma divulgação nacional como nós tivemos, a 229. Agora você volta ao mesmo local, pega cinco pessoas com a mesma condição, é de lamentar. Eles podem perder a carteira. O que acontece com esses que assinaram esse termo circunstancial de ocorrência? Em primeiro lugar, a multa de 574 reais. Lavrado um termo circunstanciado Depois ele poderá ter o seu direito de dirigir suspenso Que é um processo aberto pelo DETRAN de origem Inspetor, vamos falar um pouquinho dessa conduta Porque às vezes a pessoa está passando pela rodovia Não percebe o risco que ela está correndo quando cruza com esses motociclistas O que, que o senhor diria, por exemplo, qual é o risco que eles oferecem de fato Por andar a 200, até mais, é, em termos de velocidade Renata, ontem eu conversei com vários deles no local Pessoas de boa índole, pessoas de boa formação, de grande poder aquisitivo, mas um detalhe importante. Profissionais, né? Às vezes advogados, médicos, uma série de profissões aí muito bem, na verdade, orientar. Então o que é que nós podemos ouvir deles? Que aquilo ali é uma brincadeira, talvez uma forma que eles têm de viver aquela adrenalina e, e desestressarem. Mas não posso pensar na minha vida, tenho que pensar na coletividade. Eles estão colocando em risco a vida de todos os usuários que estão na BR-060. E a polícia não vai permitir, não tem permitido e essas ações vão continuar todos os domingos. A gente lembra quando vocês começaram as operações contra o que eles são chamados de jaspeiros, né, das rodovias, quando vocês começaram tinha uma frequência muito maior, né, inspetor? É, agora caiu bastante. Primeiro porque nós adquirimos aí essa nova ferramenta, esse novo radar, que tem uma capacidade maravilhosa de flagrar é, motociclistas até 2 km de distância. E as autuações que estão sendo feitas rotineiramente. Para você ter uma ideia, nós já chegamos a ter num único domingo mais de 1.500 imagens de infratores naquela região. Então, com isso, eles estão diminuindo e procurando outros lugares. Na verdade, deveriam procurar autódromos locais ideais para que eles possam fazer esse tipo de atividade. Para a gente encerrar, o senhor que conhece muito de estrada, qual é a chance de um motociclista desse que bate a uma velocidade dessa sobreviver, inspetor? Olha, praticamente nenhuma. Tanto é que nos últimos oito anos, doze deles já morreram. E praticamente tem o um corpo esbagaçado. Lamentável. É uma situação complicada, mas essas pessoas precisam entender que o nosso trabalho vai continuar e é para a segurança deles mesmos. inspetor, obrigada. Bem, a gente nunca cansa de alertar, né? Porque às vezes a pessoa pode achar que está esquecendo, né, Thaís? E a gente está aqui é para isso, porque as outras pessoas que passam pela rodovia têm o direito de circular com segurança. É isso? É verdade, Renata, obrigada pelas suas informações, afinal as nossas pistas não são pistas de corrida, não pode colocar a vida das pessoas é em risco e essas operações são muito importantes. A gente vê tantos flagrantes que elas aconteçam mais vezes. Né?